Fala pessoal, tudo bem? Renato aqui novamente e hoje eu queria conversar com vocês, compartilhar um pouquinho sobre o poder de decisão. Às vezes eu pergunto para alguns amigos, alguns clientes, é, como está a sua vida? E essas pessoas às vezes se lamentam tanto da vida, tão detalhadamente elas sabem dos detalhes dos problemas que elas vivem. E eu paro para pensar e imagino: se elas decidissem, tivessem um poder de decisão sobre a vida delas para buscar a realização como elas sabem exatamente como fracassaram, talvez as coisas seriam diferentes. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje: pense em coisas boas, sorria para a vida, viva com alegria, viva com felicidades. Imagine que o fracasso ele é apenas um degrau para que você consiga o sucesso. Imagine que toda jornada, todo grande vencedor, para que ele possa vencer, ele tem que passar pela etapa do fracasso. Imagine que você é capaz e realize, tenha essa decisão para a sua vida, decida ser um vencedor, decida ser um grande empreendedor, decida ser um, um grande professor, um grande aluno, decida. A decisão é uma das melhores qualidades que nós temos na vida. Ficar no mais ou menos, ficar no, ah, não sei, talvez, o tempo passa, minha gente. E o tempo é o bem mais precioso que nós temos hoje, diante desse mundo que vivemos. Pois, se eu estiver errado, que alguém me corrija. Aqui somos somente passageiros. Então, crê em Deus, tenha fé, busque seus objetivos. E seja um realizador, decida para a sua vida, seja um realizador. Pessoas que são realizadores os grandes nomes nacionais, mundiais, todas passaram por grandes dificuldades em nossa vida. Eu já passei por dificuldade, você provavelmente que tenha visto isso já passou por dificuldade. Então a mensagem que eu quero deixar para você hoje, tenha a decisão da sua vida, busque as melhores oportunidades, vá lá e realize. Que você é capaz, meu amigo. E não adianta eu dizer que você é capaz. Não adianta sua mãe dizer que você é capaz. Seu tio, sua esposa, sua prima. Se você não acreditar em você mesmo, você não vai conseguir chegar nos seus objetivos. E acredite, ninguém nasce sabendo. Todos os dias, todos os erros, todas as oportunidades, através do seu erro, não se fracasse. Não se sintam fracassados por ter errado, mas se sintam vencedor por ter tentado. E tente novamente, veja os seus erros e busque a oportunidade de vencer. Todos os vencedores, eu volto a repetir, já fracassaram alguma vez em sua vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. do fundo do meu coração, que Deus abençoe, muita paz, muita alegria, muito sucesso e um sorriso no rosto, porque você chega lá, você tem potencial para chegar lá. E você chegando, que você lembre dessa mensagem... Vai estar te motivando. Que você se motive todos os dias. E a cada manhã agradeça a Deus por estar aqui. Agradeça ao seu superior. Agradeça as oportunidades que a vida tem te proporcionado. E seja o um vencedor. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.